É tropa tropical, pelo jeito que a carruagem anda, não irá sobrar muitos de nós. A realidade é o seguinte, há uma caça aos, às bruxas e a mídia já encontrou ali o álibi perfeito para culpar a família Bolsonaro. Nem que seja um sobrinho de Bolsonaro, certo? Aqui dizem todos os sites de notícia. Ao mesmo tempo, Metrópolis, UOL, Tempe, Arrosto, Web, é, Veja, NG1, Carta Capital, BOL, UOL, Confere, todos, todos eles, começa lá, tá? Com Léo Índio, vejam aqui, sobrinho de Bolsonaro é alvo de operação na PF, veja quem foi preso, deixa claro ali que ele tá preso, né, quem lê essa notícia. Mas não, é a forma como eles fazem para manipular, por enquanto é só busca e apreensão. Mas é o seguinte, o que ele estava fazendo lá em Brasília nesse dia? Primeiro, deve ser um inferno ser o Bolsonaro. Mesmo que ele não faça nada, mesmo que ele fique em silêncio absoluto e nem no Brasil esteja, tudo será responsabilidade dele, de repente. É isso que essa mídia podre faz e tem feito até agora. Mas... Agora tem o álibi perfeito, o elo perdido foi encontrado. E aí vão atrás dos celulares dele, depois atrás dos celulares de todo mundo que ele já teve contato. E aí vão checar o código sério, se tá batendo com o que encontraram lá no dia, e de repente vão criar toda a narrativa. Léo Índio agora não tem mais nada pessoal. Tudo que ele mandou de mensagem, trocou, de WhatsApp, de e-mail, pode ter certeza que o Alexander, ou moral, grandioso, ou grande, simplesmente terá lá acesso por uma cartinha ou oh, vocês me dão todos os contatos desse pecar aí tudo que ele falou ou muda milionária por dia e é assim que tem trabalhado em pleno 2023 na era da informação isso não interessa a ninguém porque novamente é um terrorista é um cara do mal esse léo índio não importa que ele achou que estava lá de forma democrática que ele não tenha quebrado nada, que ele apenas tenha filmado e chorado durante essa filmagem. Não, agora ele é um terrorista. E todo tipo de punição pode ser aplicada a ele. Nós estamos em um desgoverno completo. E, não... e cadê? Ninguém irá nos ajudar? Hoje nós temos uma população que acha que simplesmente ficando em silêncio não vai ser prejudicada. A verdade é que a esquerda sempre planejou isso. Se a direita subiu, eles precisavam fazer qualquer coisa para destruí-los. Agora, o que, que esse Léo Índio Diabo estava fazendo lá, meu irmão? Tá, não, o que, que você esperava? Será que a gente não avisou o suficiente aqui? Aqui o tempo todo, e talvez seja pela narrativa. Talvez seja porque nosso Brasil é completamente desgovernado. Talvez seja porque fosse impossível de impedir um povo que é o tempo todo zombado, que todo tempo é desmerecido, e toda hora lá, se reclamar, toma um perdeu mané de alguém que falou que ia ganhar, tomar as eleições. De alguém que declaradamente foi filmado, tem a rosto dele e tudo mais, falando que eleição não se ganha, se toma, e aí depois a pessoa reclama com esse cara de forma respeitosa e toma um perdeu mané, que é a mesma coisa que o ladrão fala. Então o povo, em algum momento, vai entrar em ebulição novamente. É por isso que a esquerda já planeja. Como que a Dilma caiu, gente? Foi porque o povo todo estava nas ruas. Mas o povo todo mesmo? Ora, eu não acredito que seja 10 vezes maior do que qualquer manifestação que eu tenha visto da direita. Na verdade, as manifestações só foram crescendo. O 7 de setembro na Paulista e coisas assim foram colossais. A mídia tentou apagar, tentou tampar o sol com peneira, mas todo mundo viu. Então, essa população que eles sabem que está se criando, eles precisam colocar agora como criminosos. Porque Dilma caiu assim, gente. Pum. Não foi assim tanta gente nas ruas, não. Mas o povo começou a protestar e protestar e protestar. E aí os políticos, vendo que a popularidade dela foi ladeira abaixo, falaram, é nossa a vez de aproveitar. O que o Centrão fez foi a esperança de achar que seria a vez do PSDB, do, do até então PMDB, que agora é MDB, todos esses PQP aí que o Enéa já avisava, todas as mesmas coisas, ali esperavam subir. E aí não esperavam a ascensão de Bolsonaro, não esperavam que de repente a direita ia crescer tanto com essa polarização. E podem ter certeza que são os caras lá, nesse momento, que são os maiores inimigos do Dilma. Então o Dilma não pode repetir o mesmo erro da Dilma Qual foi o erro da Dilma na cabeça dele? Ele de... Ela deixou o povo se manifestar Não reprimiu, não foi atrás de jornalista Não caçou, não censurou, não criou medidas ali contra fake news Como eles chamam hoje que é Chamar qualquer um deles de corrupto hoje é fake news Hoje ficou declarado Qual... Sempre foi isso Desde, há sete anos que eu gravo vídeo, sempre foi sobre chamá-los de corruptos Sempre nos voltaram com esse termo fake news Porque não, você não tem como provar isso né? Apesar de ter bilhões roubados né, em todos os lugares Eu tá vendo isso, o cara fazendo propaganda com dinheiro nosso Na nossa cara, né? como o exemplo do Dória Mafioso safado, vou continuar falando e vai continuar me processando Caste milhões, toda sua fortuna em advogados Mas vou continuar falando a verdade Foda-se que é fake news Tá todo mundo vendo, mas agora eles não conseguem mais esconder. É corrupção para corrupção para corrupção. Então, essa história de Flávio Dino, podem ter certeza que é também mais um pedaço, mais uma história dessa narrativa que tem sido construída nos últimos dias, inclusive aí com a importação de uns indígenas morrendo de fome, para prisão, declaração de prisão de Bolsonaro. Por enquanto ele está lá nos Estados Unidos e eu acredito, né, a esquerda acha que é para ele simplesmente estar tá fugindo. Se fosse para fugir ele não estava nos Estados Unidos com um endereço recebendo pessoas o tempo todo. Ele está lá, acredito eu, para tentar impedir essa ebulição da população. Porque ele estando aqui, ele ia simplesmente conjurar massas e milhares, milhões de pessoas e migrar para onde ele estivesse aqui. Se lá nos Estados Unidos está assim, se lá nos Estados Unidos, caras, todos os dias, o cara mais famoso dos Estados Unidos é o, é o Bolsonaro, mas da história. Mas da história, ninguém teve, feito uma fila de quarteirões e ele ficou assim, de eterno, para receber alguém, cara, e cumprimentar, e ter a chance de tirar uma foto. Mas tá lá todo santo dia. E por quê? Porque, novamente, se ele tivesse aqui, o Brasil já tinha descendido ao caos, já tinha prendido ele. Isso daqui é, sim, mais uma coisa absurda, Isso não vai tirar nada. Tá, ele tava lá no dia, ele filmou, ele quebrou alguma coisa? Destruiu algum patrimônio? Tem alguma imagem do Léo Índio destruindo algo? O que que justifica essa busca e apreensão tão específica? Ah, eu sei. Ele, claro, né, é sobrinho do Bolsonaro, então para ele justifica qualquer coisa, já pode legalizar, atacar ele na fogueira, já pode censurar ele de todas as redes sociais, já pode acalar completamente ele e acabou. É isso mesmo, a esquerda tem esse enorme poder nesse momento. Agora nós, em algum momento, vamos ter que entender. A nossa manifestação, se não for na porta de nossas casas, vai ter que ser na criação de um partido. E eu espero que a volta de Bolsonaro, quando isso acabar, seja um passo importante para isso. Certo? Quero saber a sua opinião. Tem algumas pessoas perguntando: isso. cadê as Riffa? Cadê as Relaxa, vai voltar, tá certo? E até a próxima. Tchau, tchau.